Eu fui participar de uma corrida de rua e vi praticamente 1.300 pessoas utilizando a mesma camiseta. E eu vi uma oportunidade de negócio. É, em 2001, nós viemos para Jacareí com a proposta de trabalhar com roupas para as lojas, é, basicamente ter uma marca própria. E nesse período, por praticamente 10 anos, nós fizemos na parte de uniforme corporativo, uniforme escolar, é, eventos de feiras, é, esse tipo de camiseta promocional. Esse foi o grande propósito da nossa chegada em Jacareí. E ficamos trabalhando por um bom período, né? E... E aí, nesse período, a gente descobriu que tinha a necessidade de ter algo mais, algo diferenciado, alguma coisa que agregasse mais valor ao nosso produto. E é, é, o mercado de, de confecção em si ele é bem saturado. Quando eu comecei em Jacareí, não tínhamos funcionários, era eu e minha família apenas. Depois de um certo período, tivemos, chegamos a ter até cinco colaboradores. E, foi, e isso durou por mais ou menos dez anos. Né, fazendo todo esse, esse mercado. E em 2011 eu fui convidado por algum, um grupo de amigos para participar de uma corrida de rua e era uma coisa que eu não conhecia. Chegando lá, o que me chamou a atenção era aquela quantidade de pessoas, pra, um, aproximadamente 1.300 pessoas, utilizando camisetas iguais. Aí eu falei, poxa, por que, que eu não posso entrar nesse mercado? Eu comecei a buscar fornecedores novos, tecnologia de tecido, porque é diferente do, do que eu estava acostumado a trabalhar. E, e os primeiros materiais que a gente começou a produzir foram para grupos pequenos. E realmente foi crescendo depois disso. É, hoje a empresa conta com 40 colaboradores é, divididos em setores. É, a nossa maior dificuldade sempre foi a qualificação, é, a gestão da empresa. Então é, essa dificuldade de procurar o caminho correto, de procurar o profissional correto, que era a nossa maior nosso maior problema. Nós temos algumas publicações em redes sociais, mas o nosso maior marketing é o nosso cliente, que ele que que consegue divulgar, que consegue levar o nosso produto, que consegue mostrar para os outros clientes. É, a chegada do Sebrae foi muito importante porque ela nos deu o rumo, é, nos, deu, nos deu o caminho de como gerir a empresa de uma forma correta, de como fazer a gestão da empresa de uma forma correta. O Sebrae ajudou a Monaro desde o atendimento comercial, desde a gestão da empresa, é, conseguimos definir uma coisa importante que nós não tínhamos, né, que era a missão, visão e valores. Em 2019 foi um passo importante a parceria com o Sebrae, porque a gente procurou redesenhar o processo da empresa, é, desde o atendimento, desde a gestão, é, a parte fabril e em 2020 estamos fortalecendo ainda mais esse processo, ela é uma ferramenta fundamental se você quer planejar um crescimento. Tá, eu acho importante destacar que toda essa parceria é, resultou em investimento, em tecnologia e hoje a Monaro ela tem uma capacidade de produção superior a 300 mil camisetas anuais. Empreender hoje dá uma outra visão para a gente, né? Você gera empregos, você cria oportunidades para as outras pessoas, para as outras famílias. É, eu acho que isso é importante porque você está fazendo algo mais. Meu maior sonho como empreendedor é ver a empresa crescer, é ver as pessoas crescerem, as pessoas envolvidas no nosso trabalho. Que estão com a gente desde o começo, participando do crescimento da empresa. A dica que eu dou para quem quer começar a empreender é realmente fazer um planejamento, é procurar orientação para empreender de forma correta, não fazer como a gente fez, que foi uma aventura que realmente hoje deu certo, mas foi muito arriscado. Daqui a cinco anos eu vejo uma empresa muito maior, eu vejo a Monaro, uma empresa líder de mercado. Para isso que nós estamos trabalhando, é para isso que nós estamos acreditando e buscando parcerias, buscando qualificação, treinamento, é, investimos em tecnologia, investimos em equipamentos, em pessoal. Uma empresa bem mais preparada, bem mais qualificada para o mercado. Meu nome é Marcelo Passo Paluto, sou proprietário da Monaro Camisetas e essa é a minha história.